Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, e saiba como fazer isso passo a passo. Saiba que emagrecer é uma benção, pois traz mais agilidade para entrar dentro de um ônibus, dentro de uma moto, dentro de um táxi, dentro de um Uber. Essa é a benção de emagrecer. Perder os quilos do seu corpo. O ruim é quando a pessoa é obesa. E a agilidade do seu corpo diminui. Isso sim é que é ruim. Pois a diminuição da agilidade da pessoa, até para lavar uma louça uma coisa assim, é uma coisa ruim. E para resolver esse problema, tem que fazer o emagrecimento. E embora existam várias formas de emagrecimento, alguém vai ter que te mostrar o caminho certo para você fazer o emagrecimento. Sim, o caminho. Eu também peço para que vocês se inscrevam neste canal do YouTube.